Gente, estou animado para falar a respeito de uma novidade que temos para a nossa Escola Orvalho. Estou aqui hoje com meu amigo, pastor Sóstenes Mendes, pastor do projeto Adoradores em Belo Horizonte, um adorador que eu respeito e admiro há muitos anos, inclusive um ensinador da Palavra de Deus, que decidiu cooperar conosco numa parceria, trazendo um curso para a nossa escola. Sóstenes, uma alegria ter você ensinando, inclusive nessa área que você tem bagagem e autoridade. Se você tivesse que resumir o que é o curso, para me ajudar a passar essa minha empolgação para quem nos acompanha, como você apresentaria o curso? O curso Louvor, Vida de Louvor e Adoração é um curso para todos aqueles que querem entender como a música que foi criada no céu nos ajuda na vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Por que Deus criou a música e a pôs para a vida humana, para o culto, a fim de que nós tenhamos comunhão, intimidade com ele, como ela funciona, como ela afeta o corpo, como ela afeta a alma, a mente. O curso não é só um curso para músicos, o curso é para todos aqueles que querem mesmo entender que há um caminho, há uma trilha de acesso a Deus pela música, pelo louvor e adoração, que funciona com incontáveis formas de arte, mas sobretudo com música, onde você usa a voz, e proclama, curso Vida de Louvor e Adoração. É isso, gente. O curso está incrível, eu quero te encorajar. Acesse as informações que estão disponíveis aí, eu tenho certeza que você vai ser abençoado.